Isso aí. 3, 2, 1, melhor teu, tem melhor, tem melhor, vai! Ah não! Não, é, não, oh, a, não vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, tá ó. Ó, oh, a gente vai ver na câmera lenta como é que, que vai fazer, como é que vai ser o efeito aí na bar... ah. Seguinte, agora a gente vai testar a câmera lenta aqui agora. Na barriga do Felipe, e a gente vai ver como é que vai ficar. Calma, pai! Pera... Não, a camisa, não, mano, a camisa mais vai ser. A a camisa, a camisa rea... Ah, a blusa, a barriga reacheia de bosta. Fosse menos natural ainda aí, ó. É, o Felipe, Não, carro mas... tá em presa, mano. <risos> <risos> Ei, que que de la... bota o Felipe de lado, bota ele de lado pra gente ver. Fica de ladinho. E, fica de lado assim. todo dinheiro aí, né? E agora a gente tu vai, vai, vai falar. Né, Ei, agora, teu agora teu... a gente vai, vai bater na, oh, na Deus parte Deus. da frente pra ver qual é a reação, Beleza, Felipe? Pode ser? Pode bater com o pedaço de tal, pode? Não, fala ah. falar com esse negócio aqui. Ah. Não, porque ah. o efeito fica ah. tá melhor, Eu mano. Aqui, Felipe. Hã? <risos> Ei, não, mano! Não. Eu acho que dá certo, não? Tu deixa, Felipe, com esse pau aí? <risos> <risos> Segura! <risos> Ei, mas não, isso aí. E... e aí, Felipe, vai deixar essa taba aí? Aguenta com essa taba aí? Oi. Aguenta? Ele <risos> Não, não, não, mas aí já, já é agressividade, não. Deixa mas só, mas é. Mas porque ela aqui é mais corrada, mano. Se fosse a fina, doía ela aqui, não. Pois vai, vai. Tu prefere uma taba dessa que que a taba fina? Deixa eu dar uma onda aqui, ó. Eu preciso ah? deixar, não sei o que eu falei, Gustavo. Ah, tá Ai, sei que... ah. Cuida, mano. Bota a mãozinha assim. Ué, mano? Ele Sim. encostar perto de um gambá, o gambá morre. <risos> <mano, que, risos> <que>, então, a... <risos> Manda a cabeça, vagabundo. Três, <risos> dois. <2. risos> O tem que, que vir correndo dele. Não, mano, faz aí, o seguinte, aí, ó é. Tem esse espaço aqui, vocês estão aí? Vai, mas cai vai. não, mano, cai não, tá doido, é? Quebra não, mano Eu vou pular pra onde? Hã? Pula pro lado de lá, Pula ó pra, pra aquele lado lá vai mas, Tu é pesado, mas essa tábua aqui já foi feita pra aguentar os 200 quilos. Puxa, <risos> <risos> marido, Ó, oh, tu, tu, tu, tu vai. Vamos fazer o seguinte, vamos virar ela pra cá. Pera aí, vira assim. <risos> <risos> Ei, mas faz isso, ó. Vira, vir, um pega daquele lado, lado ali, ó, e vira pra lá, ó. Bota pra aquele canto ali, ó. <risos> aí, Entendeu? Aguenta, ó. Pronto, aí colocou nesse espaço aqui. Olha aqui, ó. Rachando no meio, vai todo. Cadê? Vai Felipe, olha aqui, ó. Né? Ah, tá não, tá não. Xiii. Vai que derrubou o o negócio aí, mano. Ó, oh, se liga. Tu vai, aí, tu, aí, dá, tu vai dar aquele, aquele salto lá, né? Botando? Sim. Rapaz, mano. rapaz Não, rapaz, É, irmão. Faz assim, assim ó, sério. Bota essa tábua. Olha aí. Marinha, tô dizendo, ita, mano. tô dizendo. Eita, mano. Quebrou a tábua hein Quebrou não. Mas olha aqui, Vai. ó. Isso daqui é tudo resultado do peso do Felipe. Peso pesado. Irmão foi bravo aquele negócio. Não, é o seguinte, ó. bota Costa lá naquele canto lá, Gustavo. Lá. Bota lá pra cá, ó. Bota ela pra cá, assim, e Empurra ela pra aquele canto. Pronto. Show de bola. Aí um segura aqui, ó. Fica aqui, David, ó. Segura aí. Mas pode Se... colocar uma pedra aqui em cima e eu junto. <risos> Pronto. Aí o Felipe sobe lá pra, pra, pra, pra fazer o faz cor de novo. Tá, tá ligado? Que aí a gente vai fazer a, cama, a lenta. câmera lenta. Esses dois segura aí. Cê, o Gustavo e o David ficam aí. Aí o Felipe é vai possível. pra lá daqui. Aí, ó, vou pegar daqui assim, ó. fica pega, pega, pega, pega. Pera aí, você faz assim. Pronto. Eu acho assim dá certo. Pera aí, ainda, calma. Tá pronto? Que é vai Vem cá vem cá vem cá vem, cá, vem, cá. vem cá, mano. Ei mano que foi isso aí, bicho Olha a cara, Olha a cara. Olha a cara Ei mano que foi isso aí? É. Sei lá bicho Ei mano porrada é. merda Caraca é. meu irmão Ei, foi cru. Eu sabe o que, Ei, que eu disse. Ei, bicho. Ei, mas você tava, tava muito. Olha aqui. Ei, mano. O que que eu disse, Linha? Vai quebrar no meio. Vai ah, não. Ei, mano. Eita. Essa queda foi ícone, velho. Ei. Macho. Ficou enganchado pelos pés, velho. <risos> macho, é? Se liga nisso. Meu Deus vou foi te dizer, viu, velho. Ei, mas essa queda foi ícone, velho. Ei, vem cá. Ei, machucou, mano? Você machucou não? Ele, ele tá. A cor da blusa, olha. <risos> Nós temos aqui a queda do cara que entrega a água. Ei, Demitiu o pé. Vem aí. cá, vem cá. Demitiu vem o banco. Ei, o pé. Linha. Ei, tá, Linha. Tá legal, né? Ei, Machucou? Man. Não. Vai, ó. Olha aqui, olha. Vixe, foi muito louco, ó, mano. Galera, é o seguinte, eu só esqueci de pedir uma coisa a vocês, de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e compartilhar para os seus amigos do colégio geral, beleza? Pedir para eles se inscrever porque vai ter muito vídeo assim aqui no canal e você não pode vir, para você não perder nenhum vídeo que vai sair aqui no canal, ó. Tem que se inscrever, ativar o sininho, beleza? Isso é muito importante, senão o YouTube não vai mandar para você os vídeos, os próximos vídeos que são, vão estar muito loucos, mais loucos do que esse. Então fica ligado, se inscreve e deixa o like em todos os vídeos, beleza? É isso, estou indo nessa, valeu e até o próximo vídeo. Fui!